Dona Ana, a senhora é filha de quem? João Ferreto. João Ferreto. E a mãe da senhora? Maria Elisa Fábio. Ô Flávia, tudo bem? Santa tá Joia? Tudo e pra você? Tudo bem. Tô, tô, tô. Fica aqui atrás que eu vou perguntar um negócio pra ela. Dona Ana, você conheceu é. o doutor Lancha? Que demais. Você gostava dele? Ah, eu gostava Foi Ai, enfermeira é. dele. Só foi enfermeira dele. Aí é um pedaço de, do doutor Lancha. A Flávia Lancha. A Flávia tem Hoje eu estou muito emocionada aqui vendo Viu? Viu o desfile. É, minha mãe foi voluntária sociais. hora que as voluntárias passaram eu fiquei tão emocionada, né? Muito bom ver vocês aqui. Muito Ele era muito especial mesmo. A dona Ana mora na Angela Rosa. Eu adorei. Eu adorei. É. É. É. É. É eu, eu falei assim que o professor Girafales Não de Eu moro é lá perto do é Polo Esportivo. Chaves. É, perto da Paulo VI. Prazer em conhecer é a senhora. Ela é prima da preta. Ah, ela é prima da preta. É. é. Agora ela está Ah, ela é prima da preta. Candidata tá a deputada. É. Federal. Federal. federal. Deputada federal. E ela vota, é. viu? É. Cadê? Me dá aqui ah, um, um papel. Dá Doutor um papel Lancha! E aí? aqui que aqui, ó. A senhora ah. leva para sua casa. Obrigada. É, obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Você obrigada. Você vai ter um posto de 80 e quantos anos? 90. 90 ah, 89. 80. Olha, Ela vocês tá... são os exemplos. Esses dias eu tava falando é isso. É. A juventude devia seguir os mais velhos, porque, senão, esse país nosso, cadê o civismo, gente? Que que é isso? Ninguém mais hoje, ninguém mais tem civismo. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, eu vou colocar lá no meu canal, lá. Ó, oh, que, oh, que bom. Bom. A, dona A senhora foi enfermeira? Já trabalhou na Santa Casa? 20 anos. 20 anos. E médica que a senhora gostava lá da Santa Casa. Tinha muitos, né? Tinha muitos. Doutor Michel, Doutor Doutor João Bastiano, Doutor Moreira. a gente conhecia. Vai morrer né? Parabéns para a senhora. Parabéns para a senhora, Deus abençoe. Mora onde estou? Ali no Jardim Santana. É atrás do posto São Paulo-Minas, é, que é embaixo. A senhora tá lá no alto, aí em cima. Foi muito bom. Deus abençoe, viu? Amém. Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau. Valeu.